Eu sou o Gabriel Jordan Do arroba gaja TRDI. Depois de muitos, muitos, muitos pedidos No vídeo de hoje Eu vou fazer uma parada um pouco diferente Hoje a gente não vai fazer um tutorial Hoje a gente não vai fazer um vídeo Batendo um papo. Hoje a gente vai fazer um tour pela minha penteadeira Eu vou mostrar pra vocês todas as minhas maquiagens Aqui na minha penteadeira Que eu tenho no meu estúdio Muitos de vocês me pediram esse vídeo Vocês não fazem ideia Nossa, eu tô muito boazinha Ultimamente eu tô atendendo todos os pedidos que vocês estão fazendo de vídeos E eu amo, né? Porque se vocês estão felizes com os meus vídeos Eu também tô feliz Então já tô aqui às ordens de vocês Fazendo esse tour que vocês tanto queriam ver Vou mostrar pra vocês todas as minhas gavetas Vou abrir tudo, gente Vocês vão ver tudo Inclusive as bagunças também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 Então, gente, como é que esse tour vai rolar aqui hoje? Eu tenho uma câmera aqui fixa, que eu vou estar falando com vocês, mas eu vou gravando algumas outras cenas aqui pelo meu celular enquanto eu converso com vocês. Então, bora levantar, que a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é justamente a penteadeira, que não é uma penteadeira. Onde é que eu guardo as minhas maquiagens, gente? Eu vou contar ou eu não vou? É claro que eu vou contar, né? Se eu vou mostrar. <risos> Auge. Enfim, meninas, vou mostrar pra vocês onde é que eu guardo as minhas makes. Primeiro, o Easter Egg do estúdio, vocês já estão vendo, ó. Atrás de mim ficam essas duas lâmpadas que nunca aparecem, elas servem pra iluminar aqui o fundo. Tem essas lâmpadas, o estúdio fica super escuro, olha só como fica feia a imagem. Nossa, que horror, né, gente? <risos> Enfim, chega de enrolação. Vou ligar a câmera do celular. Então, gente, aqui está a minha famosa mesa, né? Que na verdade a gente fala tudo pela penteadeira, só que não é uma penteadeira de fato, né? mesa. Vou explicar pra vocês o porquê que não é uma penteadeira. Como eu gravo, né, e é num estúdio, não é num quarto, aqui tem a Ring light, aqui tem a câmera, o microfone. Então não podia ser uma penteadeira, não podia ter o um espelho aqui, senão a câmera não ia ter como ficar ali, né, se ficasse aqui em cima, ia obstruir o espaço da mesa, né, então não ia ficar legal. Essa mesa eu comprei ela separada, se não me engano eu comprei ela no site da Americanas. E qual é o babado? Essa mesa aqui, ela tem dois metros de largura, ela parece ser bem pequena porque eu tô gravando com aquele modo ampliado do iPhone, mas na câmera normal dá de ver, ó, ela nem no quadro completo. E eu comprei ela justamente pelo tamanho, né? Porque ela é bem grande, ela tem 2 metros de largura assim, eu não sei quantos centímetros ela tem de profundidade, mas eu acredito que seja 70, tá gente? Se eu não estiver enganado qualquer coisa eu coloco aí na tela pra vocês, se não foi isso. Eu não lembro quanto eu paguei nessa mesa, mas eu comprei ela junto com essa cadeira aqui, que eu acho que é uma cadeira básica de uma casa de blogueira, né? E na verdade eu comprei ele só porque ele era branco, combinava com a mesa e também já tava vendendo na mesma loja que eu comprei, né? Eu comprei ambos na americanas. Mas só a mesa não era o suficiente, né, gente? Eu precisava de gavetas pra guardar as coisas. Eu já tinha aquele móvel ali, que hoje em dia eu não guardo mais maquiagem, lá eu guardo todas as minhas coisas de esmalte. Então, aquelas gavetinhas ali vão ficar pra um próximo vídeo. Mas vamos falar dessas aqui, que são as que importam. Eu vou até tirar a cadeira do meio do caminho pra mostrar aqui um negócio pra vocês. Esses móveis aqui, olha, eles são móveis que eu mandei fazer, né, personalizados separadamente, pra que eu pudesse guardar as minhas makes. Porque antes eu tinha só a mesa, né, e eu tinha esse móvel Aqui, mas eles só tinham duas gavetinhas Antigamente a minha coleção de make era bem menor né, Do que é hoje em dia Também não é enorme hoje em dia, mas é bem maior E foi exatamente por isso que eu mandei fazer Esses móveis aqui, tá gente? Ou seja, agora eu tenho oito gavetas Pra guardar só as minhas makes E aquelas ali eu guardo outras coisas hoje em dia Que não são mais make Então gente, são nesses móveis que eu trabalho E que eu guardo as minhas maquiagens Muita gente trabalha numa penteadeira Porque trabalha no próprio quarto Eu sinceramente ia surtar se eu gravasse os meus vídeos dentro do meu quarto Porque eu sou muito assim eu preciso ter o meu ambiente de trabalho separado do meu ambiente da minha vida pessoal, sabe? Não ia rolar ter uma penteadeira aqui, precisava ser uma mesa porque a penteadeira tem um espelho no fundo, né? E também não ia fazer sentido, né? Eu comprar uma penteadeira com espelho pra eu não montar ela com espelho. O que eu ia fazer com espelho? de jogar fora? Auge, ah, né meninas? Eu acho que eu não falei sobre valores pra vocês. Eu não lembro quanto eu paguei, mas eu vou entrar bem aqui no app no meu celular pra eu ver o meu histórico de compras. A mesa e a cadeira eu paguei super barato. Eu paguei R$128,49 na cadeira. E na mesa eu paguei 208,23. No total, meu pedido saiu por R$505,00, porque teve um frete né, de R$169,00. E também é uma mesa e uma cadeira, né, gente? São coisas grandes. Então o frete ia ser nessa faixa mesmo. Já essas outras duas torres que eu mandei fazer mesmo, eu gastei R$400,00 pra mandar fazer as duas. No total, eu Juntando os quatro móveis, né? A cadeira, as duas torres que eu mandei fazer e a mesa que eu já comprei pronta. Eu gastei R$ 905,75 por essa estrutura aqui que eu trabalho. E eu acredito que valeu muito a pena e ficou em conta Porque é exatamente o que eu preciso. A mesa no tamanho que eu preciso, que é maior do que outras penteadeiras. Ela é muito profunda. Cabe no meu computador, assim como vocês viram na filmagem do iPhone. Cabe muita maquiagem, porque minha filha, eu te garanto que quando eu tô fazendo uma maquiagem, principalmente a artística, essa mesa fica cheia. Enfim, eu falei sobre os móveis. Só pra caso alguém tenha curiosidade Vamos começar de fato com o tour pelas maquiagens Eva. Abrindo na primeira gaveta tã -tã -tã -tã -tã, Temos o que, gente? Produtos de pele, tá? Aqui eu guardo basicamente bases e corretivos, né? Tem algumas coisinhas a mais. Aqui tem alguns produtinhos de skin tá? Que eu deixo aqui, mas como reserva mesmo, tá? Eu não faço tanto skincare aqui no estúdio, eu faço skincare mesmo no banheiro do meu quarto. Então eu só deixo aqui mesmo como reserva, sabe? Ah, tipo, do meu quarto acabou, eu venho aqui no estúdio pegar mais um. Mais auge. Vamos fazer um tourzinho rapidinho por cada produto? Assim como vocês podem ver de cara, e vocês vão ver esse padrão em várias outras gavetas, eu tenho muitas versões repetidas dos mesmos produtos. Quando eu gosto dele, né? Eu tento manter mais na minha coleção coisas que eu já conheço, coisas que eu gosto muito. Ou então coisas que eu quero testar, mas eu compro várias unidades justamente pra eu não ficar sem. É um comentário que eu recebo muito, principalmente em vídeos de comprinhas. Ah, mas você exagerou muito nas compras. Você compra muitas coisas repetidas. Mas, gente, é porque eu gosto, então é porque eu tenho curiosidade. Enfim, aqui nós temos as bases mate vegana da Miss Larry, que tem resenha aqui no canal, gente. Auge. Eu gosto muito dessa base, ela tem uma cobertura altíssima. Aqui temos também as basezinhas da Tracta, que eu amo muito, dá um super match, uma super cobertura. Gosto tanto pra maquiagem casual quanto pra maquiagem drag também, né, gente? Que as minhas makes casuais são quase uma make drag. Aqui temos Mari Maria Makeup, temos Boca Rosa, ambos já causaram muitas polêmicas aqui no canal e eu amo. Temos Ruby Rose Fills, que eu acho o máximo. Temos a base da marca Estúdio Fix Fluid, que é a minha favorita deles também. Aqui temos alguns produtinhos de skincare, temos dois Mineral 89 que eu amo e um embalado aqui. Mas eu amo muito esse Mineral 89 da Vichy, eu vivo usando na minha rotina skincare. skincare. Temos alguns creminhos sociais aqui Esses aqui são da Nivea, esses dois E esse aqui é da L'Oreal Confesso que eu não uso muito esses dois aqui Eu uso mais esse creme nutritivo aqui da Nivea Que ele tem uma sensação não oleosa Continuando falando de Nivea, tem esse produtor solar aqui com cor, né? Que ele é tipo um Beauty Expert Facial Que é só um uniformizador de tom da pele Enfim, gente, eu quase nunca uso esse produtor solar Eu usei ele mais no um carnaval, sei lá Uma coisa assim Temos um primer aqui Voltando para o assunto de base Temos resenha, tá? Dessa base aqui Inclusive, eu estou gravando no mesmo dia que eu estou gravando esse tour aqui. Olha que chique, gente. Primeira vez que eu gravo um vídeo de make, o estúdio vai sair arrumadíssimo. <risos> Aqui bem no cantinho eu tenho esses dois séruns aqui da minha Make, de uma publi que a gente fechou lá no ano passado no Instagram. Mas que eu não tenho aqui na minha coleção, porque de vez em quando eu uso, eu gosto. Eles são bem cheirosinhos. Um é um sérum tropical de pitaya, esse outro aqui é de kiwi. Eu adoro o de kiwi, gente, é o meu favorito. Passando aqui pro cantinho, acho que vocês conseguem perceber melhor o meu surto de comprar várias vezes a mesma coisa, mas é porque quando eu gosto, gente, eu compro várias vezes mesmo pra eu ter estoque. Temos aqui vários corretivos da Natura, todos na cor claro 20. Essa aqui é a caramelo 20, eu acho, não é castanha. Gente, eu acho. Isso, ela é levemente mais escura, então eu não uso tanto. Temos corretivo da Boca Rosa, temos alguns corretivos da Da Pop. E basicamente, essa aqui é a primeira gaveta da minha penteadeira barra mesa de maquiagem, tá, gente? Essa é a primeira gavetinha aqui eu gosto de guardar base e corretivo, tá? Mas tem essas outras coisinhas, porque assim como eu já falei pra vocês, tem algumas coisinhas que eu gosto, então tem algumas outras coisinhas que eu deixo como estoque aqui, que não necessariamente eu uso, né? Mas de skincare. Não uso aqui no estúdio, né, gente? Porque tudo que eu tenho eu uso. Mas eu sempre levo pro meu meu quarto quando acaba lá, enfim Vamos passar para a segunda gavetinha Que, assim como vocês podem ver de cara Já é uma continuação direta Da primeira gaveta Aqui eu guardo bases e corretivos E aqui na segunda gaveta eu já guardo pós e contornos Gente, vocês vão ver esse padrão aqui Várias e várias vezes, vocês estão vendo vários itens repetidos Novamente, gente, eu gosto de comprar O que eu sei que funciona e o que eu gosto Que eu quero testar, então, gente Não me achem louca por comprar as mesmas coisas várias vezes Mas é porque eu amo Aqui temos um pózinho solitário da Playboy que é uma versão com glitter. Esse pó que eu gosto muito, mas pra fazer a maquiagem artística pra fazer maquiagem casual eu não acho tão legal mas como eu gosto de fazer maquiagem artística até frequentemente eu deixo ele aqui na cantinha temos alguns pós da Dapop eu ainda não testei esse pó, gente eu não sei se ele é novo e tal mas ele foi bem barato, eu comprei ele recentemente enfim, deixei aqui na gavetinha aqui temos pó da Adversa aqui tem três embalados e tem um que tá em uso, que na verdade eu já tava usando e eu amo esse pó aqui de mas inclusive estou usando ele hoje Belíssima, né, meus amores, da Auge Nossa, gente, as coisas não entram mais no, Na gaveta, Auge Temos aqui dois pós que eu não gosto tanto Esse aqui é o Belly Angel da Amand Eu realmente não gosto nem um pouco desse pó Nunca gostei Esse da Louis Lance aqui não é que eu não gosto mais dele É porque eu gostava muito dele no passado Só que hoje em dia eu já uso pós melhores e tal Eu não lembro muito desse pó Quando eu vou fazer a minha make. Temos esse aqui, que não sei nem quem é Da Rose, né, esses dois aqui Temos também em pós da linha Ruby Rose Fills. Lembrando que tem resenha, tá, gente? Desse pó e também da base Fills da Ruby Rose. Aqui na outra gavetinha tem resenha da base e do pó aqui no canal. Temos alguns pós compactos, que é quase um milagre quando eu uso. Esse aqui é o translúcido da Maybelline, que é na cor 00. Eu gosto dele pra make artística. E tem esse compacto aqui da linha Faces, né? Que foi a edição do Rock in Rio do ano passado. Que eu não sei qual é a cor dele, mas eu não uso tanto assim porque ele é um pouquinho escuro pra mim. E eu gosto de pó compacto quando ele é clarinho, mas enfim. Tem uma esponja aleatório. Daqui deve ter vindo algum pó compacto Não sei de onde é Temos aqui paletinha de contorno da Boca Rosa Beauty Gente, quando você vê um buraco no produto de uma blogueira É porque você sabe que ela gosta do produto Minha filha, acabei com a paleta inteira dessa. já tô a caminho de acabar com essa daqui também Mesma coisa com a Play The Contour Da luiz lance olha só, tá cheia de buraco Que eu usei muito, gente Gosto muito dessa paleta Mas não mais do que os meus queridinhos, né Pra fazer o meu contorno, que são os BT Contour Da Bruna Tavares, gente, sério Olha essa embalagem, que absurdo Gente, que lindo, ah, Fê. Enfim, gente, deixo dois em uso aqui E tem três embalados, a minha cor é a Brown Sugar Eu amo esse produtinho aqui Gente, é sério, se a Bruna Tavares lançasse um negócio desse Acho que do tamanho de um prato eu comprava, porque esse produtinho aqui é tudo Compro vários, inclusive também, porque é pequenininho, né? Porque é o BT Blush Brown Sugar Ai, gente, é tão lindo que dá até pena de usar Mentira, não dá pena não, porque fica mais bonito no meu rosto do que na embalagem Então, um beijo Basicamente, esses aqui são os meus produtos de pó e de contorno Contorno, né? Como diria a blogueirinha Vamos para a terceira gaveta O que será que tem aqui? Olha só, gente, que gavetinha simples Aqui é uma gavetinha mais vazia, tá? Aqui, como vocês já perceberam, eu guardo iluminador, né? Eu faço meio que na ordem Primeira gavetinha base corretivo, segunda gavetinha pó e contorno, terceira gavetinha iluminadores e blush Aqui nós temos alguns BT Glow que na verdade eu achei mais de unidades desses que eu tinha antes. Só que na verdade eram da Talp também. Então eu tenho três Talp, né? Que tem dois embalados em um e eu uso há mais de um ano. E esses dois aqui que eu comecei a usar recentemente. Novamente, gente, eu abri sem prestar atenção. Aí eu abri duas vezes um produto, sendo que já tinha outra aberto, né? Mas enfim. Aqui temos muitos iluminadores to Glow, da Ruby Rose. Vocês já podem ver que tem dois aqui que inclusive estão todo acabado a embalagem. Mas é porque eu uso muito. Eu gosto muito da forma desse iluminador e eles brilham super. A minha cor favorita é essa 3, essa Adore aqui, mas eu também gosto de usar essa Precious aqui, tem a famosa Pretty, né, que é um rosinha bem claro, ai gente, enfim, eu amo muito, mas a é que eu mais tenho é Adorable esses iluminadores da Playboy, gente eles são um escândalo, esse Playboy Stardust, que são esse iluminador da relação Cosmos, inclusive eu estou usando aqui no meu rosto hoje, não sei se vai pegar tanto aí na câmera mas eu acho esse iluminador lindo, tô usando ele até como sombra aqui, ó, no cantinho interno eu acho ele um absurdo, temos esse número 8 aqui da Miss Rose, que é um dourado um bem tradicional, eu amo também. Temos esse aqui da Rose, que eu não gosto tanto, né? Ele é um iluminador baked, daqueles iluminadores que ficaram na moda, meio que no ano passado o retrasado. Não, tá com a mão, é foda, né, gente? Enfim, ele é um iluminador meio holográfico. Quando eu comprei, eu achei que ele era um iluminador mais pro prateado. Enfim, gente, ele é numa cor bem surreal e eu gosto de usar ele mais pra maquiagem artística. Eu não uso ele quase nunca, mas ele tem um buraco aqui no meio, porque num das makes artísticas eu precisei usar muito dele. Mas, alto ah, não é minha fórmula favorita. E também é numa cor bem surreal Então eu uso com muito menos frequência Porque também não é toda make artística que eu faço que eu uso esse iluminador Gente, aqui temos um iluminador que eu amo que foi recomendação da minha mãe, na verdade Esse aqui é o iluminador Glow, da Natura Minha mãe adora esse iluminador E realmente é lindo Eu vi nela e eu achei maravilhoso E eu pensei, vou comprar um pra mim também Ele é da linha Aquarela, o iluminador Glow Gente, maravilhoso Ele mistura assim umas partículas de rosê Com umas partículas de dourado, acho que tá. Falando em rosê, eu mostrei aqueles iluminadores dourados Pra vocês da coleção Stardust, da Playboy Mas não mostrei o rosinha, né, gente Tem esse aqui também, que ele puxa mais pro rosinha Eu nunca nem abri ele, nunca nem usei esse Só usei os dourados, mas enfim Gente, pra blush eu sou bem simples Os blushes que eu mais uso são esses aqui Da linha da Natura, eu não preciso nem falar Que eu mais uso, né, gente, porque, pelo amor de Deus Eu vou jogar esse aqui fora, Que esse aqui é o Bronze 47 Que eu sou obcecado Na verdade eu já pedi outra unidade dessa Só que ainda não chegou, né Ups Caiu ali no chão, mas enfim, já vou botar na listeira de qualquer forma, já já. Mas eu gosto muito dessa linha de blushes da Natura, basicamente. É só eles que eu uso, porque eu realmente amo muito. Tenho aqui as cores Coral 85 e também a cor Rosa 69. Tô viciado nessa Rosa 69. E aqui eu tenho dois blushes bem aleatórios, dessa paletinha aqui da Macrylan, que eu não gosto. Na verdade, eu tô com ela aqui até hoje, porque eu tenho um vídeo pra gravar. Eu já gravei no ano passado e eu nunca postei, porque deu errado, gente. Sulta tá aqui até hoje. E esse aleatório aqui, que eu não sei nem de que marca é, mas provavelmente deve ser da Macrylan também. Enfim, galera, a gaveta de iluminadores e de blushes é só isso mesmo. Porque eu gosto mais de comprar iluminador, mas quanto a blush eu sou mais basiquinha, sabe? Eu fico comprando mais esses da Natura aqui e esses outros dois aqui estão aqui, ó, já faz séculos, entendeu? auge tá, gente. Gente, a próxima gaveta que eu vou mostrar pra vocês não tem nada a ver com maquiagem. <risos> mas é uma gaveta que eu tenho certeza que toda blogueira deve ter, gente. Não é possível, elas só não mostram pra vocês. Mas eu vou mostrar porque... Eu sou muito transparente e honesta. Essa é a minha quarta gaveta aqui. Eu acho que a coisa que menos tem é maquiagem, gente. Olha só o tanto de muamba e de treco que tem aqui dentro. É isso que tem, gente. Nessa gaveta aqui, gente, eu guardo demais aleatório que vocês imaginarem. Aqui tem fita dupla face, tem cola. Gente, aqui tem tech bond, super bond, é tree bond, tudo que é bond, minha filha. Tem essas meias de fio que eu uso pra fazer algumas amarrações. Ou então como touquinha, como maquiagem drag, né? Tipo wig cap. E na verdade é mais uma gambiarra. Se você não sabe o que é wig cap, é essa parada aqui, ó, tem uma preta aqui na minha mão que você coloca na sua cabeça antes de usar uma peruca pra você acabar com o volume do seu cabelo. Enfim, né meninas, aqui eu tenho várias lantejoulas, tá, eu não sei nem pra que que eu tenho isso aqui guardado, mas eu comprei no carnaval e tá aqui até hoje. Aqui temos mais uma cola, né, desse daqui. bom. Gente, isso aqui é só pra você desambiar, tem arame tem esse pincel aqui que eu só uso pra fazer maquiagem artística, né, ele é de maquiagem, né, da Mary Kay, só que eu não uso mais ele pra maquiagem pessoal, pra... só, só uso ele pra make artística. Tem algumas piranhas Scrunch, xuxinha, coisa pra peruca mesmo Aqui temos cola em bastão Essas colas aqui eu gosto pra colar a sobrancelha, né Pra camuflar a sobrancelha Inclusive tem um tutorial de como colar a sobrancelha aqui no canal Se você não assistiu ainda, assista E tem essas outras colinhas em bastão que eu uso pra colar coisinha de papel mesmo Essas aqui eu não uso pra colar a sobrancelha porque elas não funcionam Tem tintas artísticas aqui, essas tintas florem neon Tem tinta da cor meio. tem tintas coloridas Tem pincéis aqui embaixo, tantos pincéis aleatórios, né, de arte mesmo Como também pincéis de unhas Aqui embaixo, essa é a única coisa de unha Que fica guardada nessa gaveta Porque todas as minhas outras coisas de unhas Ficam guardadas em outras Enfim galera, fim Dessa primeira torre, eu já estamos 50% do vídeo feito. Vamos aqui para a segunda parte, tá? Da minha coleção de makes. Vamos começar na primeira gaveta aqui, assim como a anterior, né? Assim como a última gaveta do módulo anterior. Essa primeira gavetinha, ela também é um surto, tá, gente? Essa gaveta aqui, basicamente, eu tenho coisas aleatórias. Eu tenho esponjinhas de maquiagem, eu tenho mais acessórios aqui, sabe? Coisas que eu tenho que estar tá pegando e tal. Mas, enfim, aqui nós temos algodões. Eu tenho esses algodões aqui em disquinha. Tem esses embolim também. Eu gosto muito desses de disquinho pra tirar maquiagem, esses de bolinho pra tirar batom. Aqui embaixo tem umas unhas postiças, gente. Eu usava muito unha postiça no ano passado. Olha é que bizarro, né, gente? Eu achava unha postiça enorme no ano passado e hoje em dia a minha unha natural é maior do que a unha postiça. Chique, né, meninas? Evoluiu. Ritmo agressivo, 150, evoluiu. Beijos. Aqui temos cotonetes, né, meninas? Pra o quê? Pra limpar um delineadinho quando a gente borra, né, meninas? Acontece. Mas, enfim, gente, sempre deixo aqui. Tem um um esparadrapo. Gente, essa gaveta parece uma gaveta de primeiro socorro, né? Porque tem esparadrapo, tem algodão. menina do céu, se botar um vertiolato aqui já era. Chique, né, meninas? Mas tem um esparadrapo aí, porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso remendar alguma coisa. Sei lá, gente, eu deixo aí por deixar. Temos aqui é. várias e várias brumas, né, fixadoras de maquiagem. Gente, eu queria tanto usar essa bruma, porque ela é iluminada e ela deixa a maquiagem barra. Pô. só que hoje eu tô fazendo uma resinha de base né, que é, inclusive é a resinha da base da Dylos que eu mostrei pra vocês lá na primeira gaveta tem um apontador aqui solto, porque é o um apontador que fica em uso, ou seja, a primeira gaveta é ferramenta, né gente, tem convex aqui tem as borrachinhas de Corvex, tem alguns pincéis aqui embaixo, tem uma escova, gente, pra pentear perucas, eu não passo ela no meu cabelo de verdade, eu passo isso aqui mais em peruca, porque às vezes as pontas da peruca embola e tal, inclusive comenta aí embaixo se vocês querem assistir um vídeo mostrando a minha coleção de perucas e laces, tá gente, que eu tenho várias, então quem sabe eu não que eu posso trazer aqui pro canal, gente. É um assunto interessante. Se vocês quiserem assistir um vídeo, eu ia mostrando todas as minhas perucas e laces. Comenta aí embaixo. Temos aqui esponjinhas, né, embaladas em estoque, mas também temos em uso, tá, gente? Essas aqui estão limpinhas. Aqui na plaquinha de metal que eu uso em resinha de base ou então pra misturar produto. Temos lencinhos umedecidos, eu ia falar um guardanapo, gente, o que, que tem a ver? E enfim, gente, basicamente, essa aqui é a primeira gaveta desse lado. Moving on, vamos pra segunda gaveta. Deixa eu segurar o celular contra a mão, porque às vezes... Eu cubro com a minha própria unha a câmera, né, gente? Diferente. Nessa segunda gaveta, ela é meio vazia, mas ela tem muita coisa. Eu tenho uma coleção inteira de batons da Natura aqui. Tem o batons Mari Maria, Mimiline, Boticário, tem também Boca Rosa Beauty, Bruna Tavares, Natura, Max Love, Ruby Rose, enfim, gente, tem muitos batons aqui. Nesse cantinho aqui, eu deixo os que eu mais uso, né? Inclusive, eu já estou usando esse aqui nesse vídeo, mas também adoro esses aqui da Mari. Gosto de alguns embala dessa coleção aqui O único problema que eu tenho com essa coleção da Natura É porque todas as embalagens são iguais Então realmente é um pouco complicado de eu saber qual é qual Temos aqui esse batom Que tem resenha aqui no canal do ano passado, gente Literalmente esse batom aqui eu comprei pra gravar resenha Eu nunca mais usei Temos esse lápis de boca retrátil aqui da Rush, Que não serve para absolutamente nada E aqui, gente, eu tenho dois batons Que eu mesmo fiz, tá? Um deles é num cor mais marronzinha E um outro, num cor muito bonita Que eu queria muito Vou até mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui com a outra mão. Que era um nude mais quente, num acabamento glossy e com partículas de brilho douradas. E eu não achava nenhum batom com todas essas características ao mesmo tempo. Então eu mesmo fiz esse, né? Eu fiz esse e o marronzinho também. Se vocês quiserem tutorial de como fazer batom, me avisem que eu trago aqui no canal também. Aqui nesse canto nós temos essas ferramentinhas, né? De aplicar maquiagem ou de aplicar gloss com elas. Pra não manchar o batom, né? Porque às vezes você tá passando um gloss por cima de um batom. Aí você mancha o gloss e fica aquela coisa feia. Enfim, gente. auge. E aí? E aqui temos muitos carmets, que são esses hidratantes labiais aqui. Gente, eu tô viciada nisso. Já deve ter uns dois anos que todo dia da minha vida eu uso esse negócio. Gente, isso aqui não é nem metade dos carmets que eu tenho. Eu tenho muitos carmets espalhados pela casa inteira. Gente, eu sou louca. Eu tenho tipo acho que uns 30 desse negócio aqui. Gente, eu sou louca. Enfim. E também tem essas manteiguinhas de cacau aqui da Santa, que foram super baratinhas. Acho que foi tipo, 3 reais cada um, 2,99, sei lá. E eu ainda tô testando. Eu não sou muito fã assim, de manteiga de cacau, mas gosto de para pra dormir, que trata super os lábios. Estamos quase chegando no fim, gente, minha garganta já está doendo, que eu já estou falando há horas. E agora, menina, nós vamos para a gaveta mais louca de todas, eu amo! Essa gaveta aqui, ela era vazia até um tempo atrás, hoje em dia, se você colocar mais um item aqui dentro, ela explode. Eu estou falando da minha gaveta de olhos <risos> e acessórios para olhos. Aqui tem cartelas de cílios postiços assim, como vocês estão vendo, inclusive, aquele ali que está faltando, é o que eu estou usando hoje. Amo. Tem cola de cílios, que eu não preciso nem falar pra vocês, que é a minha cola de cílios favorita, né? Porque, tipo, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem essa outra aqui, que é da mesma marca, mas eu não gosto tanto. Aqui temos milhares e milhares de lápis para olhos. Tem lápis branco, tem lápis preto, tem lápis marrom, tem lápis colorido. Mas assim, gente, basicamente o que eu sempre uso é o preto, né? É diferente. Eu tô sempre usando esse aqui da Luizance. Mas tem Luizance Anse, Bela Femme, Vivaí, tem Bela Flor, tem Playboy, tem Jasmine, enfim, gente, tem tudo. Aqui no cantinho temos mais dois apontadores, né? Igual o que eu tenho aqui em cima, mas eu deixo isso aqui em cima pra ser mais prático. Por algum motivo tem um hidratante labial aqui, gente. Olha só o surto da blogueira. Acho que eu peguei e guardei errado, né? Aqui em cima. Temos canetas delineadoras, né? Mari Maria Makeup, Playboy, City Girls, enfim. Também temos delineadores em gel. Esse daqui da Revlon, que eu quase nunca uso, né, gente? Enfim. Temos pinças belíssimas aqui, né? Tanto pra fazer as minhas sobrancelhas, quando eu preciso retocar um fiozinho ou outro que tá crescendo no meio da maquiagem, quanto pra aplicar esses postiços. Antigamente eu não gostava de aplicar cílios usando pinça Eu aplicava usando os meus dedos Mas hoje em dia eu não sei mais aplicar sem usar pinça, né gente? Me viciei, surto da blogueira Enfim, a Aqui embaixo nós temos pentinhos parecidos e sobrancelhas Aqui temos máscaras de cílios Todas as minhas máscaras de cílios no momento são da Tracta Porque literalmente todas as outras acabaram Mas gente, tô viciado nessas da Tracta Principalmente esse volume e longa eu tenho também essa volume glamour máscara Mas as minhas favoritas mesmo são essa volume e a longa aqui da Tracta Que são maravilhosas I was não sei se vocês pegaram também Mas tipo, tem essa outra cartelona de cílios gigante aqui embaixo né Que vem com vários cílios Enfim, gente Eu já tô bagunçando tudo aqui nessa gaveta Aqui no cantinho Eu tenho tipo uma tampinha Segurando vários outros lápis É por isso que tá tudo riscado aqui, gente Porque os lápis ficam encostando Porque esses lápis aqui Eles são ou pela metade Ou então eles estão sem tampinha Aí eu guardo eles em pé Pra eles ficarem juntinhos, né E ficar sujando a gaveta inteira, né uh, Menina, agora é sério vamos vou a última gaveta, né Porque eu já estou assim, cansada Posso dizer que é a minha gaveta favorita Item, inclusive, que é a gaveta de paletas De sombras Vou abrir aqui para vocês O que temos aqui Olha só, gente Assim como a gaveta anterior Essa gaveta aqui também é bem cheia Mas também não é tão surtada Igual essa outra aqui, né Porque eu acho que nessa aqui eu peguei um pouco pesado Na hora de fazer as compras, talvez então Enfim, gente, aqui temos várias paletas Principalmente da Ludurano, começando aqui atrás, né Deixa eu botar aqui na mesa Porque vocês não vão nem conseguir ver tudo temos essa tradicional de 18 cores, da Lulurana, que eu acho belíssima. É a minha segunda paleta dessa aqui, porque a primeira eu usei quase toda. Até mostrei pra vocês, quando eu fiz o vídeo de comprinhas, que eu incluí essa aqui. Temos essa luxo aqui, que eu adoro, vivo usando. Tem 36 cores e foi tipo 50 reais, gente. Super compensou. Essa aqui, que eu nunca nem abri, tá lacrada até hoje, olha. Que é só com tons terrosos e mais quentes. E a famosa, né, a Oldie, que é a versão antiga dessa daqui. Olha só, gente. Toda acabada bichinha. tenho logo que acabar com esse restinho de sombra aqui, pra... Eu jogar essa paletinha aqui fora Essas aqui foram as grandonas da Ludurana, tá? Que eu comecei deixou eu empilhar bonitinhas Agora eu guardo Temos mais paletinhas da Ludurana Esses aqui são os quartetos deles, né? Tem esse orquídea, né? Que é todo rosinha Tem esse mate aqui Que é mais pra roxo Tem esse fundo do mar Que é só de tons azuis Que eu amo muito Continuando a Ludurana Acho que a última paletinha deles que eu tenho É essa aqui Que é só de tons neutros E vocês já podem ver, né, gente? Que eu adoro as sombras da Ludurana Tenho oito paletas deles Tem essa paletinha aqui de neutros, né? SP Colors que eu literalmente nunca usei eu arranquei essas sombras aqui pra fazer um esmalte uma vez, gente recentemente, inclusive, porque eu já tenho essa paleta há mais de um ano, gente, eu não usei ela pra nada eu acho que eu vou fazer esmalte com ela e é isso aí, porque eu nunca nem usei, né, enfim temos uma OG da Ruby Rose, né, que eu guardo há muito tempo, que eu tenho muito carinho pra essa paleta usava muito no início do canal, gente temos aqui duas recentes adições a Spotlight Eyeshadow Blue e a Spotlight Eyeshadow Red eu fiz uma make recentemente usando a Spotlight Eyeshadow Blue, que foi aquela Make que onde eu me transformei na Manu Gavassa se você ainda não cobrou aquele vídeo, clique pra ver, né sobre essa paleta, mas comentem aí embaixo se vocês querem que eu grave um vídeo só usando e testando essas duas paletinhas aqui que eu acho as cores maras, né Oi gente, tudo bom? <risos> Enfim, que eu acho as cores mara, né? Basicamente, a única cor que eu usei foi essa Pretty aqui, quase. Tipo, usei um pouquinho a Nice e a New, mas enfim. As outras todas estão intocadas, praticamente. Então comentem se vocês querem um vídeo testando essa linha Spoly Eyeshadow da Luiz Nesse cantinho aqui tem uma paletinha da Queen. Que eu já vou logo avisar pra vocês: que é a minha paleta menos favorita da minha coleção. Logo nas primeiras vezes que eu fui usando essa paleta, literalmente os pens, né, com as maquiagens todas, quebraram e caíram, gente. Outras fizeram um buraco. Teve até umas Recompactei, tipo, essa rosa, que eu achei essa rosa Muito bonita, mas também não pigmenta nada Enfim, gente, nem compensou, paleta é péssima Essa da Queen aqui, gente, nada da Queen Funciona, né, nesse canal, é batom ruim É paleta ruim, o que que tá acontecendo, né, Queen? Enfim, aqui temos as famosas paletinhas Da Ruby Rose, né, que são Essas aqui, que fizeram muito estouro Na internet no ano passado, eu tenho Essas duas e usei bastante as duas Todas as cores estão bem usadinhas Mas eu vou ter aqui na coleção porque eu gosto também, né Óbvio, né, gente, tá usada porque eu gosto Temos essa famosíssima aqui da Niki que eu tanto gosto, que é a Ultimate Bright. Já acabei com duas, quase três, né, sombras dessa paleta. Já tem há mais de um ano e tá aqui na minha coleção até hoje. Temos essas pequenininhas aqui, essas faces da Natura, que... Assim, eu acho que seria uma ótima ideia usar essas sombras se elas estivessem uma paleta, talvez com mais cores. Mas ela desse tamanhinho, assim, só com essas sombras eu nunca uso. Eu usei ela num vídeo no ano passado. E desde então eu nunca mais nem toquei nessa, nessa sombrinha aqui. E essa sombrinha da Vult aqui é a única sombra unitária que eu tenho, gente, da minha coleção inteira. Inteira, que vocês estão vendo? É a única sombra unitária. De resto, tudo é paleta. E, enfim. Aqui temos essa paletinha da Mari Maria Makeup, que eu comprei pra gravar um vídeo fazendo a maquiagem só com Maria Maria Makeup. E eu nunca mais usei essa paleta aqui, eu achei ela bem sem graça, pra falar a verdade. Aqui do ladinho, os solos de boleira, né? Que é logo do lado da Mari Maria, que é a da Bruna Tavares, que é a Sunflower. isso eu guardo a minha Sunflower no encarte até hoje, porque... Essa paletinha é edição limitada e eu amo tanto ela. Ai, gente, eu fico com tanta pena que eu já, tipo, fiz vários buracos nela, mas enfim... Eu guardo ela toda bonitinha aqui até hoje, porque essa paleta simplesmente não existe mais pra comprar. E eu amo, eu acho essa paleta linda, linda, linda, linda, linda. Enfim, geralmente eu jogo todos os encartes fora, né? Das minhas paletes quando eu uso elas bastante. Mas da BT Sunflower eu mantenho na minha coleção por ser edição limitada. Continuando no rolê de blogueiras, aqui embaixo nós temos boca rosa com essa paletinha acabadíssima. Que eu tanto usei, acho as suas armas Acabei muito. Olha só, essas duas aqui estão acabadíssimas. Essa aqui também já tá com buraco. Enfim, apesar da história de cores ser assim, bem neutra, neutra até demais pra mim, tem fórmulas muito boas aqui, sempre que eu precisava usar essas cores eu voltava pra essa palestinha, né porque eu amava usar rosa dourado no ano passado e esse ano eu tô amando usar essas neutras aqui temos uma paletinha da Natura também, né e pra finalizar, eu guardo nesse container aqui, que eu não sei nem o que que é vários glitterzinhos e pigmentos, tem pigmento verde da Vivaí, tem pigmento dourado da Vivaí também tem pigmento vermelho, de quem é da dear Hermosa, tem alguns glitters escolares, tem glitters de maquiagem também mesmo, específicos na verdade eu tinha bem mais glitters assim, desses redondinhos, pequenininhos só que infelizmente eu deixei uma maleta de maquiagem de metal caindo em cima de todos eles, gente, não somente o meu estúdio passou, sei lá, um mês cheio de glitter, como eu também quebrei as embalagens deles e acabei tendo que jogar fora mas enfim galera, esses aqui são os pigmentos e glitters que eu ainda tenho na minha coleção e eu acho que o último item que eu não falei é esse glitter aqui todo grandão que ele é um glitter em gel, só que eu não uso eu ele na verdade, eu usei ele no carnaval, mas tipo, não sei nem o que usar esse aqui, porque o carnaval já passou mesmo, não sei nem pra onde ir esse aqui. Enfim. Com todas as oito gavetas, né, gente, passadíssimas. Ai, gente, eu tô de meia, inclusive. Eu gravo assim, gente, de moletons e de meia, né? Vocês já ouviram falar naquela FIC que o povo que apresenta o Jornal Nacional apresenta o Jornal Nacional de terno e pijama? Pois é, minha filha, bem-vindo ao mundo das blogueiras, que eu tô aqui maquiada e bonitinha, né, na parte de cima. Aqui embaixo tô de moletons e de meia, né? Auge. Na verdade, nem sempre eu gravo de meia, mas é porque hoje a minha unha do pé não tava feita, né? Aí já vamos me esconder. Mas enfim, gente, com as oito gavetas, né, passadas individualmente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha coleção de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado do meu tour pela minha penteadeira, né? O tour pelas minhas maquiagens. As únicas gavetas que eu não mostrei pra vocês são essas duas aqui do cantinho. Que elas não têm make, tá gente? É só esmalte, é só material pra unha. Então, se vocês derem muito like nesse vídeo, comentarem horrores dizendo que querem um tour pelos esmaltes e compartilharem o vídeo, né? Eu trago pra vocês o tour pelos esmaltes também. Quem sabe eu não trago até um vídeo organizando dois esmaltes com vocês.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 Eu sou Gabriel Jordan, muito, muito, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!